de falar o podólogo no pré-prova. Ah. Umas semanas antes da prova, eu hidrato a pele do meu pé com óleo, óleo de coco, óleo de gergelim. É, normalmente, é, passando óleo e deixando o pé dentro da meia, para que eu consiga uhum. tirar toda a pele morta do meu pé. Antes de começar uma prova, eu faço isso. Esta... todo e qualquer calo, ou seja, pé calejado Exatamente. jamais. Exatamente. O calo é o que causa o, o, a dor e, e depois pode evoluir para uma, uma bolha. Rapaz, eu tive uma bolha bem assim no meio do coxinho gorduroso, ah. cara. E quem disse que eu tinha alguma agulha para furar, não sei o que? Ah. E o calo ali era muito grosso, sacou? Porque o pé ali, a sola muito grossa. Meu irmão... Fritou ali de um jeito, fez uma bolha cabulosa, eu ia mancando, chorando e eu ficava nessa parte mental, não é só dor, é só dor, não vai cair dedo, não vai dar nada, não, o negócio tá doendo, cara, eu não conseguia mais correr direito, até que a minha bolha estourou assim para perto do dedo, essa ela foi espremendo assim, foi abrindo por dentro, aí saiu o líquido, deu uma aliviada, mas aí, ah. você podia botar na internet essas dicas de pé, hein, cara. <risos> Não, a gente tem algumas dicas no canal, a gente tem um canal no YouTube da Oficina Mood E tem algumas dicas também sobre isso sobre que eu te falei aqui de, de antes da prova você hidratar, porque assim fica mais fácil você remover a pele morta né? E, é, e esse é o maior dos segredos, porque a pele que está irrigada Ela vai, uhum. vai, vai, vai, vai estar ali pronta para aquele abuso Agora a pele morta, ela vai dar problema em várias provas longas que a gente fez, não só de corrida de aventura, mas de ultramaratonas também, o pé passa a ser o, o, o, o fator limitante durante a prova, Sim. porque eventualmente cansa os pés. Eventualmente a, a, a gente perde performance porque os pés não estavam preparados para aquela carga, para aquele... Para aquele tempo de exposição, né? Então, é, é, eu levo muito em conta isso durante a preparação em estar tá com o pé. Vamos ver tá. se a gente consegue.